O Aprendiz oferece o curso superior sequencial em gestão pública com ênfase em segurança pública, 100% online e você pode finalizá-lo em até 3 meses. São inúmeras as vantagens de fazer o curso superior sequencial. Vai perder a sua oportunidade? Venha logo para o Aprendiz. O aprendiz